Oi gente, beleza? Aqui é o professor André, trazendo para você mais uma questão aí de matemática... Do matemática chata, né? <risos> Com a resolução aí de regra de três composta, beleza? Então, ver bem essa questão. Floriano e Peixoto são funcionários do MPU. Essa é uma questão do MPU, tá? E certo dia, cada um deles recebeu um lote de processos para arquivar. Sabe-se que os dois lotes tinham a mesma quantidade de processos. Ambos iniciaram suas tarefas quando eram decorridos 37,96 avos do dia e trabalharam ininterruptamente até concluí-la. Floriano gastou 1 hora e 45 minutos para arquivar todos os processos do seu lote. Nas execuções das respectivas tarefas, a capacidade operacional de Peixoto foi de 60% da de Floriano. Beleza? Ora, nessas condições, Peixoto completou as suas tarefas às... Né? Ele quer saber, eles começaram num horário. E quer-se saber é, em que horário Peixoto terminou a sua tarefa. Floriano, ele terminou a tarefa em 1 hora e 45 minutos. Beleza? Mas, no decorrer do dia, né, eles começaram a tarefa aos 37,96 alvos 37, do dia, né? Foi quando, né, no decorrer do dia eles começaram a, a trabalhar. Então vamos lá. Primeiro, o que é que a gente vai fazer nessa questão? É resolver esses 37,96 avos. Então quem são esses 37,96 avos? Se a gente fizer aqui a divisão, nós vamos chegar a esse valor de 0,3854. Beleza? Tranquilo? Ora, isso aqui, ó. Está relacionado ao decorrer do dia são as horas do dia tá ligado são as horas do dia tá então 37,96 vai ser igual a esse número aqui agora como é que eu vou vou fazer o que com esse número aí você vai pegar e pensar ora 24 horas é igual a um dia então eu vou multiplicar esse valor por 24 aí se eu multiplica aqui por 24 isso agora será igual a a 9,2496 beleza ora o que é equivalente aqui a 9,25 tá e isso aqui o 9,25 nada mais é que é, 9 horas e 15 minutos beleza então eles começaram a trabalhar às 9 horas e 15 minutos ok Tranquilo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai reler a questão. Vamos lá? Floriano e Peixoto são funcionários do MPU. Certo dia, cada um deles recebeu um lote de processos para arquivar sabe que os dois lotes tinham a mesma quantidade de processos. Ambos iniciaram blá, blá, blá, blá, blá, blá, trabalharam blá, blá, blá. Floriano gastou 1 hora e 45 minutos, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Nas execuções das respectivas tarefas, né? A capacidade operacional de Peixoto foi de... Ó, de Peixoto, a capacidade operacional foi de 60% da de Floriano. Beleza? Ora, então o que a gente tem? Ó, Floriano gastou 1 hora e 45 minutos. Quantos minutos tem uma hora? 60. 60 mais 45 dá 105 minutos. Então, aqui o tempo de Floriano foi de 105 minutos. Ok? Então, a gente quer saber qual foi o tempo de Peixoto. A capacidade de Floriano foi de 100%. 100%. A de Peixoto foi de 60%, como está lá no, aí no enunciado. Beleza? Então... Vamos lá para o jogo das setas. Ora, se com 100% da capacidade né, fez-se o serviço em 105 minutos, 60%, 60 da capacidade vai levar quanto tempo? Vai se levar mais tempo, né? Vai se levar mais tempo, porque é uma capacidade menor, uma incompetência aqui, vai se levar mais tempo para se fazer o serviço. Então é inversamente proporcional. Ok? Se a gente for montar a continha aqui, 105 sobre x é igual a 6 sobre 10. Aqui vai ficar, corta aqui, vai ficar 6 sobre 10, né? que é inversamente proporcional. E eu vou dividir tudo por 2, vai dar 3 quintos, né? Então, aqui eu tenho aqui 3 quintos, beleza? Multiplicando aqui 105, vou implicar para cá 105, vou passar 105 multiplicando 5. Isso é igual a 3x. Beleza? Então, eu tenho 5 vezes 5, 25. Aqui, caiu 2 aqui. 5 vezes 1, 5. Deu 525, igual a 3x. E, claro, vou passar 525 dividido por 3, né? Isso é igual a x. Ora, eu vou colocar aqui que 525 dividido por 3, aqui dá 1, aqui dá 2. Baixo 2 aqui, aqui está 7. 7 vezes 3, 21, para 22, 1. Baixo 15, 15 por 3 dá 5 então isso aqui é 175 175 o que né igual a x agora eu vou pegar esse 175 minutos né são minutos 175 minutos vou dividir 175 por 60 aqui ó 60 então eu tenho que uh, 17 175 por 60 duas vezes 60 é 120 3 vezes 60 é 180 então aqui é 2 Aqui vai dar 120, claro 5, 0 para 5 é 5 2 para 7 é 5 E aqui é nada Então deu 2 horas e 55 Beleza? Então aqui é 2 horas e 55 minutos Tranquilidade? Beleza? Mas ele quer saber em quanto tempo foi que Peixoto Peixoto terminou esse serviço Eles começaram de 9 horas e 15 né? 9 horas e 15 Então eu vou pegar... 9 horas e 15, né, 9 horas e 15, aqui ó, 9 e 15, eu vou somar com 2 e 55, beleza? Então 5 mais 5 é 10, vai 1, aqui dá 7, né, 7 e aqui dá 11, então deu 11 horas e 70 minutos, vou tirar 60 minutos daqui e vou jogar para cá, então vai ficar 12 e 10, pronto, ele terminou de 12 horas e 10, beleza tranquilo é 12 horas e 10 e aqui no lugar de x é 175 tá 175 minutos foi o tempo que ele levou para terminar todo o serviço e o horário que ele terminou começando de 9 15 junto com o Floriano é... terminou de 12 horas e 10 começou de 9 15 terminou de 12 e 10 levando assim 2 horas e 50 minutos para terminar todo o serviço. Beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que com isso vocês possam se inscrever. Gente, inscrevam-se. É grátis. Todos os vídeos são grátis. Então, você curtindo, comentando, se inscrevendo no canal... É, é muito mais que recompensador a sua ou recompensador a sua participação aqui em nosso canal, beleza? Eu espero vocês lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!